Conhecer a que me cabe, a gente ficou. Eu moro na favela, Oi, é o aí que favelados se apaixonam. Isso é fundamental não, deixa que falta em mim. Se que vou andar em quarto, quando fuladeira acontecer naturalmente, pega meu garoto, babarito, pega meu garoto, certo, vai babarito. Acontece acontecer naturalmente Pra acelerar o coração E pra provar eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, zona sul É aí que o é lá, que se apaixonou Isso fundamental falta Se Que vou levar em quadro quando eu for Deixa acontecer naturalmente Thank <laughs> you.